Quando você toma o medicamento, ele corta quase que totalmente a produção de ácido do seu estômago. Então, se o pH está em 4, com o medicamento, o seu pH vai para 6, quase 7. E aí, se você sofre refluxo, né, tomando o omeprazol, você vai sentir o refluxo. Mas, talvez, ele não vá incomodar tanto. Né? Ele não vai ser tão ácido. Porque, na verdade, o estômago já não está produzindo quase ácido nenhum.